Vamos supor, eu, eu, eu, eu, eu, eu chego na firma, e aquele dia eu, eu chego na firma, eu chego na firma um, um, um determinado dia, chego na firma, tinha eh, um volume de vendas para ser executado, o um volume de coisas para ser pagas, tudo mais, um monte de coisa isso aí. O que, que é normal da gente achar? Que isso aí, esse pagamento, essa venda, aí, e tudo isso aí, seriam atividades. Eu estou afirmando que não são. É isso que eu estou falando que foi muito forte. Foi forte mesmo, eu não estou. Cada coisa que eu lembro aqui, agora, é muito forte quando vem. Mas como considera a destruição? Tem que ser ah. feita, tem que ser econômica. Não, está pronto já, é o contrário. É o contrário, porque a, a vida pela graça não é a vida com suor do luto. O universo está pronto, essa atividade de Deus, não é a situação de uma, essa que nós todos estamos vivos aqui? O que, que existe entre um ser que está aí e entre outro ser que está aqui? Existe ar? é isso, isso. Será que é? Ou é vida? Isso é vida, né? Tudo é vida. Onde que termina a vida que está aí e onde começa a vida que está aqui? É tudo uma só. É tudo uma só? Então, percebeu a é verdade isso aí. É a mesma atividade. Por exemplo, se é como ninguém mata ninguém, ninguém rouba ninguém, ninguém leva ninguém, é a mesma vida que Luciano, não é? é É só essa que tem. Não tem vida visível. Qual é a vida visível? Me mostra a vida visível. Alguém é capaz de mostrar a vida visível? Ou então que é visível é ilusão. Aí está chegando lá mas tu vai é por aí, né? Então, porque ó, o real, o que existe, é um negócio tão inteligente, o, o que existe tem que estar manifestado, concordam? O que existe tem que estar manifestado? Os nossos olhos físicos do que ficou ficam físico. Então, eles estão afirmando que não existe. Pois é, mas aí eu fico, é uma coisa que caminha minha já está com físico, sabe? Então, mas eu não estou querendo que fique fácil. Entendeu? Rio porque essa mente aí que vai achar fácil e difícil é que não existe e como é que faz para ligar essa mente? então, aí está nós estamos falando que parte de dentro para fora não de fora para dentro a pessoa parte de fora para dentro ela olha um ser ali, outro ser ali acha que entre um ser e outro existe o oxigênio ou atmosfera a atmosfera o que é? o que a mente nossa traduz como atmosfera que é? é outra forma espiritual que é Deus vivo a, a química vai lá, pega uma amostra aqui coloca num um balão, num ensaio, um, um, um ensaio, no um microscópio, seja como for lá, vai avaliar o quê? Que existe, existe uma sabedoria mantendo o suposto oxigênio. Ali? Né? Existe uma sabedoria. Como que aquilo ali fica ali, mantendo aquilo, ela não sabe. Ela sabe que tem sabedoria. Seja um seja, cristais, é uma rocha. Existe uma sabedoria mantendo aquela estrutura. Tá? É, a, a, o avanço da física moderna mostra claramente essa sabedoria ali mantendo, né? Não, só existe a sabedoria, não existe como decifrar, la né? Não, não, existe. Não, nós somos a sabedoria que decifra tudo. Conhece é aquela frase da, da, da skin lá, decifra-me ou se derrota? Qual que é qual o mundo, o mundo é um, é um play center para a distração. Quando a pessoa conhece com o que está lidando. Se não conhece, dança mesmo. Por isso que nós estudamos princípios. É, é aquela questão, se a pessoa conhece as leis da ele voa. Voa é aí. Mas se ele não conhece, é. vai, vai subir em qualquer avião. Viu do azar, um pouco vai tentar subir, não tem resultado nenhum. Se jogar de cima, se também. Então, o universo ele é sempre o mesmo, ele está sempre aí. Ele é regido por leis, existe uma sabedoria mantendo. O nosso papel não é criar nada. Essa é a dificuldade que a pessoa, toda pessoa que quer um ensinamento, em geral, elas acham que vai pegar alguma coisa do ensinamento, ela vai criar um destino bom para ela. Nós estamos ensinando a pessoa como viver em algo e já está pronto. É isso que eu conto. Está tá tudo pronto já. O ensinamento sempre foi esse. Quando desviaram disso para baixo, foi porque o intelecto quis saber alguma coisa. E o que faz com o intelecto vai fazer ele parar? Quando ele constata os cursos A pessoa aplica um princípio, ela não precisa de remédio. Então, pelos frutos nós conhecereis. As pessoas vão conhecer, por exemplo, eu acreditei que eu, eu coloquei o princípio para funcionar e comprovei. Tá? Então, é, isso aí, essa comprovação é uma distração, por isso que eu chamo de play center. Porque é uma distração que nós temos diária. Eu todo dia, vendo esse princípio funcionar para a gente. Esse é o em todo dia. Para, é, com o amanhã dela. Porque ela não sabe esse princípio. Então ela fica assim, ela precisa, hoje frente, eu tenho isso aqui, preciso guardar, não sei como é que vai ser amanhã, não sei como é que vai ser. Agora, se ela souber que o mesmo princípio que trouxe hoje, esse mesmo princípio é eterno, o que ela faz com aquilo que entrou hoje? Ela desfruta. Essa é a vida pela graça. Tá? Se a pessoa não tem ou conhecendo o princípio, ela pode se apurar em qualquer mundo externo, seja ele, colopante, seja em qualquer tipo de gente, que ela não tem segurança. Todo mundo já queria falar de casos de arte milionários que morreram na ruína. Completo. Por quê? Eles trabalhavam com a conceito de atividade, não com princípios espirituais. Tá? não é um negócio tão óbvio isso daí, não? Não é mesmo? De Deus não, é existe, eu vou mandar toda essa brincadeira para a gente curtir aí, Hã? Ninguém percebeu isso ainda, não é? autora a, a autor ultimato, ela, em alguns pontos, ela, ela sempre ressalta. A gente partir do universo, eu sempre falo isso para pessoas que me ligam lá, lá, lá. A pessoa sempre, ela liga, partir do ponto de vista pessoal dela para resolver um problema. E ela esquece de partido todo universal primeiro para chegar até ela. Tá? Então, eu sempre indico isso daí. Até falo, tem pessoas que até falam com ligado, Liga diga meia hora, primeiro vai falar isso aí, meia hora, esquece a sua vida pessoal desse tamanhinho, né? parte do infinito primeiro, existe um infinito se manifestando. Não existe um Dárcio ou um, um João um, se manifestando, Não existe um infinito se manifestando. Tá? Esse infinito chama-se vida ativa unipresente. Absoluto. Ele está se manifestando. Eu estudando isso aqui, ele está se manifestando. Eu deixando isso de do está se manifestando. Eu aprendendo isso aqui, ele está se manifestando. E o mais importante é que ele está se manifestando como a minha identidade. Isso que é, o, que é a brincadeira maior. É descobrir isso. E eu fechando os olhos, esse infinito que está lá dentro de Jesus Cristo, está dentro de mim funcionando. E funcionando de que forma? De forma que me garanta um alto suprimento. Então, é, o período, é, todo mundo já conhece aquela parábola do, do cordeiro criado com o leão, né? O leão criado com os cordeiros, lembra? Então, para quem não conhece, em resumo que desde pequeno, o leãozinho foi criado junto com um monte de cordeiros e acabou se identificando como um deles e esqueceu a sua identidade até que quando adulto ele escutou um leão rugindo perto dele e algo soou dentro dele dizendo assim tá, ok. eu estou aqui no meio desse tipo de animais aqui, mas eu não sou deles esse outro que pareceu agora rugindo a mim lembrou da minha natureza é algo que aparece quando a gente faz esses encontros. A gente se sente que essa identidade divina, auto-suprida, é algo é, já presente e a gente vai sentir aquele, não né, que está na cabeça, à toa. Esse é o objetivo do encontro. Não é criar consciência iluminada, não é evoluir a nossa mente humana, é perceber que do jeito que nós somos, né, nós somos essa consciência divina, auto-suprida. Tá? Depois que nós ouvimos isso, qual que é o, o serviço nosso? É permanecer nessa palavra. É permanecer. Então, ouvir a verdade, identificar-se com a verdade e permanecer. Como é, diz na Bíblia, se permanecer de mim, né, darei frutos. Né? que permanece em mim, aquele dá frutos. O que, que significa permanecer em mim? Que quem, quem é o mim? É a vida homem ativa, Deus, dentro de nós, sendo o nosso ser. Se eu permaneço dentro de mim, né? até.. Eu, eu sempre comento aquela questão o, jogos não vamos de vampirismo né? aquela sensação horrível que nós sentimos no, no dia a dia quando nós chegamos com a primeira energia espiritual sossegada em harmonia, perto de pessoas altamente desarmonizadas todo mundo já deve ter passado por isso né? então essa é uma forma de evitar isso se nós chegamos em qualquer local em vez de nós é, captarmos aquela atividade externa negativa ou positiva se nós voltarmos para o centro do nosso ser, que é o todo permanecer em mim, né, nós não sofreremos mais esse tipo de é, efeito Isso é uma coisa que eu sei que é relativa, eu nunca deixei de citar porque existe esse fenômeno desagradável, principalmente para quem se leva a sério isso